Aí É visão, eu tô na função Então tu tá ligado, né parceiro Tô na continuação, o cara até falou Que viu, eu rimando, então pode pá que eu tô representando aqui Tô, é de você cê tá pra Me escutar, então cê tá pronto logo pra apanhar Então, né parceiro Cê já cai num abismo Enquanto tá ligado, não mantém o sincronismo Da batida, cê cai Na batalha, sua batalha Que não é favorecida Sua mente tá enlouquecida É, cê não consegue que fazer, sabe que vai perder te amancei, Olha aqui, eu sou de RDP. É, primeiro round foi pra conta! Kizão na voz, 30 segundos de resposta violeta! Ei, yeah. ei, ele te viu rimando! Da hora, parabéns Cê percebeu que ele não te viu rimando bem Te explico, meu parceiro, nessa fita instrumental Porque, coitado, talvez cê rima mal Eu só que te explico, parça, nessa fita Movimenta, cê faz a rima E quer falar que representa Cê tá ligado, parça, que isso é compromisso O hip hop é muito maior do que isso Cê tá ligado, parça, nessa fita que é clichê Agora, meu parceiro, deixa eu explicar você Cê tá ligado, nessa fita que é você tá ligado que fazer rima é a parte mais fácil. É isso então, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima, barulho para MCP, barulho para Guizão, 1 a 0 Guizão terminou, volta DJ, fala. Só que cê tá ligado, passa nessa fita, eu, eu sou verdadeiro MCP, eu uso o alfabeto inteiro pra te bater E nessa fita cê não compreende, eu tô ligado e nessa fita você não entende Porque cê pode crer, eu rimo todo dia, agora te explico essa camisa do 15 Porque agora nesse fita você finge, porque a camisa do 15 O rap é de quinta categoria, mas não de quinto andar você nunca vai pegar, porque cê tá ligado, você não vai acompanhar Agora nessa fita você não tem amanhã eu tô ligado nessa fita você não me acompanha e tá usando um óculos escuro Você pode crer, parceiro, nessa fita que é seguro Você tá ligado mesmo nessa fita É o proceder, o óculos escuro, igual seu talento Não dá pra ver Qual oh, oh. oh, mano? vai deixar falar, pai 30 segundos de resposta para MCP Vai que vai oh. Fazer rima é a parte mais fácil, tu tá ligado né parceiro, chega aqui e não se assusta Fazer rima é a parte mais fácil, como cê não tá consigo não fazer parte nenhuma Então só me daqui, faz Faza daqui, parceiro cê não é MC, cê é Você Cê cai no chão, cê tá na ilusão, fazendo, falando que tá fazendo um verso bom é. olhando para mim eu tô com a lente aqui se eu tirar mano viu um x-men é.